Gente, eu decidi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês que a minha cachorrinha teve três filhotes. O outro tá com a minha menina, essa cachorrinha aqui. Talvez você tenha curiosidade: como fica os peitinhos da cachorra? Ai, olha, virou pra trás, brincando comigo: como que fica os peitinhos deles depois. Ele já tem mais de 45 dias E ele já desmamou Estou comendo ração é, Desmamou, aí os peitinhos dela secou Quando Eu tenho uns vídeos aí mostrando Como os peitinhos dela eram Quando eles mamavam, né Era bem grandinho os peitinhos dela Agora os peitinhos dela Vou mostrar pra vocês como é que tá Os peitinhos dela Vou pôr ela no meu colo aqui Né, meu filho Gente, olha aqui pra vocês verem os peitinhos dela. Os peitinhos da riqueza. Gente, voltou tudo normal, tá vendo? Olha os peitinhos, ainda tá um pouquinho inchadinho, mas eles não tá mamando mais, não. Tá? Lógico que os peitinhos dela não, não vai ficar com os peitinhos. É, é, que foi mamado, tá vendo? Fica bom, ficou um pouco contadinho, ó com os pontes, mas é a mesma coisa de antes, aí desenchou, tá vendo? aqui que ainda tá um pouquinho chato tá? ela parece que já tá entrando no CID si de novo né, riqueza? aí, aí o dela feito tudo normal, tá vendo? tudo normal, ó os peitinho. da riqueza aí o peitinhos da riqueza vocês querem é. mamar, neném? quer mamar, mamã mamar mamãe, mamar, ah, mamar, mamar. Mais uma, porque não tem leite Não tem leite <risos> vocês vão morder aí, vamos ó Vamos lá pra casa, vamos? Com bora. os peitinho dela Né, riqueza, minha filha? Ah, hum, os peitinho é muito... voltou tudo normal, aí, Ivan Que é normal, hein? ver você tem essa curiosidade de saber Como que o peitinho fica depois que dá Cria, né? Fica normal, depois que desmama Volta tudo normal os peitinhos ah, da riqueza. todo lambido. Ô, Nix, você tá com duas de barriga, tá comendo capim? Tá com dor de barriga, tá Bebeu água quente. É. Mas a água que... ali é fresquinha, né? É, tem que pôr debaixo do negócio não bater Fresquinho, sol. Fresquinha, né? Para bater sol. Ih, uma linguiça! Assim aumenta, Ai. Esse aqui gosta de lamber, né? Essa piquetuca. É, essa é a Magali. Qual é Gente, a Magali... Ah, Magali! Nós estamos vendendo um dos eu filhotes, tá, gente? vou levar a tá, pra mim. Vou levar. Nós vamos vender a Fema. Vamos embora, vamos embora, comigo. Nós você vamos vender tá me... a Fema. e me dá um beijo. o oh, macho. Nós vamos vender um deles. Então, vou a Magali um. me beijou. Um filhotinho nós vamos vender. Olha aqui. Olha. Fogo, olha o fogo dela. Eu, Magali. E minha foguinta. Ei, Magali. Vambora, e você, Nenê? Ai, você com a cara de tá com a preguiça. Então tchau, gente. Dá tchau. Dá riqueza. Tchau, tchau. Dá tchau, tchau, Magali. Tchau. É. Ixi. Olha, Zé Briga. Zé briga aí, tá vendo? Ela briga com a mãe dela. Quem? Se a mãe dela aqui, fica, tentando é, a fica tentando isso. Todinho. É a riqueza que fica tentando a comidenês.